Você sabe o que é Inbound Marketing? Esse é o assunto do vídeo de hoje, e você confere depois da vinheta. Em uma tradução livre, Inbound Marketing também pode ser chamado de Marketing de atração, pois é um conjunto de estratégias menos invasivas para atrair clientes até a sua empresa, ou seja, é o consumidor que entra em contato com a sua empresa para solicitar mais informações sobre um produto ou serviço. As estratégias de Inbound Marketing estão ligadas diretamente na geração de conteúdos e é por meio delas que você consegue atrair os seus clientes até a sua empresa. A vantagem do uso do Inbound Marketing é a criação do relacionamento, a forma mais sustentável de se conquistar e manter vendas No caso, por exemplo, de um envio de e-mail marketing Quando você envia e-mail marketing em massa você acaba atingindo pessoas que não têm interesse na sua marca Você criando conteúdo para que as pessoas que estão interessadas pesquisem ou distribuem apenas para pessoas que estão interessadas vai fazer com que essas pessoas entrem em contato com a sua empresa e assim tenham maior chance de comprar de você para fazer uso do Inbound Marketing é necessário seguir um funil de vendas, são quatro passos importantes que você vai filtrando quem realmente está interessado em comprar ou quem está interessado apenas em mais informações. As quatro etapas do funil de vendas utilizado no Inbound Marketing são atração, conversão, aproximação e encantamento. Então o primeiro passo a atração é a forma que você vai se apresentar para seu cliente, também oferecendo conteúdo relevante. Você pode se aproximar de seu cliente utilizando estratégias como criação de vídeos, oferecendo e-books, criando publicações regulares em blogs, presença ativa nas redes sociais. Assim você poderá mostrar o que você oferece para o seu público consumidor e gerar o interesse dele entrar em contato. Segunda etapa é a conversão. Você já ofereceu um conteúdo relevante para o seu consumidor. Então você também precisa oferecer um meio para essa pessoa entrar em contato com você. Pode ser oferecendo um número de telefone, uma área de chat, formulário de contato, comentários em blogs, cadastros em newsletter. O importante é você oferecer a melhor forma para que esse consumidor possa entrar em contato com você. Terceira etapa. A aproximação, você já conseguiu fazer o cliente entrar em contato com você para tirar dúvidas. Então, ofereça mais informações, mais detalhes do serviço que ele deseja. Então, às vezes você inicialmente pode ter oferecido 3, 4 serviços veja qual é o de melhor interesse dele e ofereça conteúdos, novos conteúdos relevantes para que ele ganhe confiança da sua empresa. Esses conteúdos podem ser através de informativos, e-mail marketing, vídeos e artigos relacionados ao assunto anterior, responder mensagens diretas em redes sociais e o principal, agendar reuniões para saber mais informações do seu cliente, pode ser essa reunião presencial ou não. A quarta etapa é o encantamento. É o momento em que o cliente em potencial ele passará a ser o cliente efetivo, ou seja, ele já decidiu que realizará a compra com você. Mesmo depois da realização da venda, você precisa manter o relacionamento que é possível que ele faça uma recompra ou, no caso do serviço, manter o contrato com a sua empresa. Algumas formas de realizar esse encantamento através de ações de marketing como é, cupom de desconto, participação de programa de fidelidade, realização de eventos e também e-mails promocionais, mostrando novos serviços ou serviços complementares ao que ele já possui hoje. Em resumo, o e marketing é uma forma mais sustentável de se manter um cliente dentro de uma empresa manter ele comprando sempre. Afinal de contas, é mais fácil manter um cliente né, do que conquistar um novo e fazer com que ele compre várias vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. A primeira dela é a segmentação. É, tudo começa de quando a gente solicita a, as informações do cliente. Então a gente pode pedir ou para fazer ou para realizar uma compra do seu produto. Essas informações precisam ser fáceis e não esqueça o acesso via celular. Quanto à sua apresentação de produto